DJ, cê tá maluco DJ, tá maluco, maluco Quero ver matar ele, ei. quero ver matar ele, ei. quero ver matar ele Ok, esse daqui é o Jó, quem? Oh, acha que vai ganhar a final só porque ganhou o Jó, quem? Mas você não vai, sabe por que, né, meu mano? Só que agora essa é a batida É um pit para tudo dá recade Sua rima só tá recaída Então, vem, Faço uma improvisação Sabe, eu sou menor, aqui não é vacilão Agora eu chamo a polícia de Fidelis Você vai preso porque você não pagou minha pensão oh! Como que tá me vem fazendo? Essa fita, sabe, né, meu mano? Que agora eu vou desenvolver esse é o The fidelis só que agora na rima apela. Olha só, paga de galanhão, tá se achando o The Fidelas. <risos> <risos> ah, Temos é resposta do outro lado, o jornal faz 30, é 30 é segundos. É Mata ele! ele. Ele te atacou, você vai deixar. E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar. E a você quer falar de pensão, mas a verdade é que é muito crua. Minha filha tá lá em casa, não tá com o like na sua mão, falando essas merdas na rua, Então, presta atenção, tá ligado que o bagulho aqui é meio de brasa? Minha filha tá lá em casa, coisa é que você deveria estar tá fazendo, porra, a lição de casa. E, tô bem como que essa parada na moral? O bagulho é louco, tá ligado? Que eu te mato aqui em cima desse instrumental. Porque é me frustrado, você aqui é me deixa puto. Você quer falar de pensão? Não se envolve e assunto de adulto, porra. Ligando do bagulho meia bem sim, Você quer falar de trap, mas o bagulho é louco em cima do boombap e em cima de qualquer parada, independente de você, hoje a sua cara vai beijar a calçada. Oh! Oh! 45 segundos de freestyle Vamos que vamos, vocês ouviram, vocês já sabem como funciona barulho para Tavi! Oh! Barulho para Jô já terminou, volta DJ, quando você quiser aperta o play ei, ei, ei, ei. Drop no beat do Spike, yo Drop no beat do Spike, yo Drop no beat do spike, spike, yo Yo, yo, yo, Sick. Tá ligado que o bagulho é louco, ela quer do corpo ou do green Eu só quero ir pro nacional, mas se não der, já espanquei o Tavim Então, fica tranquilo que o bagulho é muito louco, aqui a sua cabeça estoura O meu rap tá recaído, só que o seu nunca teve a melhora Então, fica tranquilo que o bagulho é muito louco, aqui só nesse RP Você quer falar de mim e enquanto você nunca saiu da sua série B Então fica tranquilo, meu parceiro, acho bom você tomar logo as suas dores Porque quem nasceu pra ser mundial, sempre vou humilhar que fica sem assim. Sempre lá, lá me então, oh. fica tranquilo meu parceiro, porque aqui, aqui é na moral Você tá parecendo um Boca Juniors, nada, nada, nada, mas sempre moe na final Comando, oh. oh. é. ah, cara! E aí o vai deixar! Temos resposta do outro lado, Davi na voz, DJ! Fala para eles como é que funciona essa porra! Ok! pegam as cores? pesado, Terceiro! Terceiro, terceiro, Upa. Terceiro, Upa. Terceiro, terceiro, pe terceiro e decisivo round. Fecha mais o seco aqui, chega mais perto, chega mais perto, não dá espaço pros meninos respirar, que agora é terceiro round, é tenso. Tá valendo uma vaga no festival, sons da rua, certo? DJ, prepara aquela, firmeza e vamos que vamos, quem começa? Tá vindo a voz, bate em volta, DJ! Fala! Fala pra voz. Direito. E aí, família? Mata a mãozinha pra cima, todo mundo manda aquela energia positiva Quem quer uma rima pesada, violenta, sangrenta? Mão pro alto e grita o seu crânio! Viva! O seu crânio! Ah, eu posso até morrer Aqui é na improvisada Seu eu não dá nada Porque minha mulher, mãe da minha filha É muito bem capacitada Então, fica tudo bem Que bagulho é foda aqui na improvisação você quer um merda, não dá Vai ser pai quer falar De quem é aquela boca vacilão Então, fica no seu filho a sua boca, Cheguei e assuma Se quer falar da minha filha Vem falar dela Quando você for homem, vai fazer uma <risos> oh, oh, oh, oh, oh, oh. Uhum. Uhum. Sua mulher é bem capacitada. Só que agora você vira defunto. Te bato e ela morre de tristeza. No microfone só pode ir minha filha batalha o seu filho no do nome tá ligado o bagulho que é louco porque agora você se pode vai atacar a mulher porque com o marido dela você não pode. Você ok dizer que mulher é menos capacitada Quando a sua filha vinha aqui batalha por um nome, agora essa é a conquista. Sua filha vem batalha, o meu filho vem aqui pra tirar o nome dela. Ela da é ali. muito bem capacitada, porque eu aqui elevo o clima. Chama a minha mina lá, porque esse moleque tá perdendo ter uma aula de rima. Então, o que eu vou fazer? Aqui, tá aqui no proceder, até a mãe da minha filha. Dá mais trabalho do que você. Oh! E a maior satisfação, o é bom que eu tava lá e agora eu tô campeão É meio engraçado toda essa situação, mas o mais engraçado ainda é tá junto com meus irmãos, Então, que se foda a vitória ou a derrota, se contar com isso, vai é a mesma coisa, ser idiota Vale vaga lá pros sons da rua, mas a verdade é nu e crua, que a verdade aqui é sua Aí mano, então me diz, depois dessa batalha, essa mulher ficou tomou feliz aí E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central A humildade é essência, o respeito é fundamental